essa questão do indiciamento do marido da Caroline Bittencourt, modelo que uh, faleceu afogada depois de uma tempestade no litoral de São Paulo. O Jorge Sestini, marido dela, é quem era o responsável pela embarcação, ele que estava pilotando. A polícia uh, teve acesso a uma gravação mostrando que ele foi avisado pelo dono da marina que ah, o tempo ia mudar, que a situação ia ficar perigosa, que era para ele retornar com o barco, ou mesmo se abrigar com o barco em algum local, esperar a tempestade passar, o que obviamente não ocorreu, e a, aconteceu essa fatalidade aí, né, a, a morte da modelo. E em no, no situação também que foi constatado que ela não usava o colete ah, salva-vidas, Outro motivo alegado pelo delegado para indiciar o marido por uh, homicídio doloso, aquele em que não há a intenção de matar. É, como a senhora vê esse caso? Faria o mesmo? Então, é, eu, eu conheço pouco do caso, mas vamos dizer assim, eu conheço da mídia. Se ele foi avisado que havia um mal tempo, é, se ele foi avisado que não deveria sair, é, ele, na minha cabeça, fica assim. Ele era o responsável pelo, pela embarcação? Isso eu não sei. Né? Eu acho que ninguém tem essa, essa, essa notícia. Ele era o responsável ou ela seria a responsável? É, ele quis ficar mais ou ela quis ficar mais? É difícil. É, por outro lado, tem algumas coisas confusas nessa história. E aí vem a história do cachorro, existia cachorro, depois não existia cachorro. Daí ele nadou três horas, daí ele foi socorrido depois de três horas. Eu eu acho prematuramente o iniciamento, Eu acho prematuro. Eu acho que hoje hoje principalmente o trabalho da polícia é de inteligência, de investigação, lógico, no momento do fato mas é um trabalho também de inteligência. Vamos apurar todas as provas, vamos ver tudo que acontece. Então, esse indiciamento por, por negligência, por imperícia, imperícia não acredito que seja, mas por negligência de não ter ligado, não ter levado a sério a notícia que ele recebeu, até que ponto ele foi, de fato, o autor disso. Mas eu quero te falar uma coisa, Lu, que me estranhou que eu estranhei profundamente. Isso me chama atenção na hora. É, eu não entendo. Eu já perdi muitos parentes, né? E, e aliás, nós estávamos juntos no caso do Narboni, quando eu perdi minha mãe. Sim, sim. Eu não, eu não consigo verificar como é que uma pessoa para tudo, um velório é. super rápido, o que pareceu, para tudo, vai pôr o terno do casamento e volta para a cremação. Não gostei. É. uma mala, como é que eles justificaram essa mala dela lá? Tá tudo bem, ela podia ter um outras roupas, tava se trocando, porque ela é modelo, né? Então pode acontecer. O que que acontece que a gente não sabe? É. Muita investigação por aí, tem que ter muita investigação. Verdade, muita coisa para saber ainda, e, e outro ponto também que eu achei curioso, é, é responsabilizá-lo por ela, uma adulta, não estar usando o colete salva-vidas. Né? ele era marido, né? Então assim, que qual é o sentido patriarcal? Né? Qual é o sentido obrigacional? É o que eu estou falando. Mas ele era o outro. Mas que que ele era? Ele, ela também não podia ser. Eu acho que a eles estava em pé de igualdade. Então eu acho que é uma prova muito difícil. Não gosto do fato de uma homenagem assim tipo vai trocar de terra. Vai, eu achei um pouco desnecessário. Uhum. Mas aí, meu desnecessário pode ser necessário para ele, não dá para buscar conclusão. Agora, o um incídio culposo, acho que ainda um pouquinho demais.